Hoje eu vou fazer essa almofada com o logo de Batman versus Superman Confere o vídeo E aí meus talkmonsters mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui na minha cama hoje Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa estampa Que é o logo do filme Batman vs Superman É uma técnica muito fácil, essa técnica é chamada estêncil E eu vou explicar tudo pra vocês a seguir Mas se você ainda não sabe do que eu tô falando É o seguinte Esse filme, ele é inspirado na HQ O Cavaleiro das Trevas, de 86, do Frank Miller Por que ele é inspirado? Porque ele não conta exatamente o que está acontecendo na história original Então no enredo do filme o queridíssimo Superman, nosso ET, né, que é o bom moço bonitinho, da justiça, que faz tudo belezinha, não machuca ninguém, não mata ninguém, mesmo tendo a capacidade, ele é enviado pra Gotham pelo Lex Luthor, que tem suas intenções meio negativas com relação a isso, mas na verdade ninguém sabe, é segredo. E nisso, nesse interim, ele acaba vendo como Batman lida com as coisas em Gotham e acha que Batman é muito agressivo, muito favelado com relação a Pessoa, sai no soco, no pontapé E mata as pessoas por lá E essas coisas tudo Aí, como ele é o um bom moço, ele tenta botar ordem no barraco E dá a treta a tudo que acontece No trailer, que eu vou por aqui Pra vocês darem uma olhadinha Black and blue God versus man Day versus night que o monstro de plantão quer aprender a fazer essa estampa super maneira e que com certeza ficou curioso no filme que vai estrear confere o tutorial você vai precisar de uma fronha de travesseiro o logo em papel duro eu vou deixar pra vocês fazerem download aqui na descrição um estilete tintas de tecido vermelha, branca e preta uma esponjinha com estilete, corte com cuidado o contorno preto do logo, que eu deixei na descrição para vocês fazerem o download, deixando ele todo vazado. <música> papelão dentro da fronha para que a tinta não passe do outro lado e o molde por cima, bem no meio e com a esponjinha vá adicionando tinta <música> com o pincel ou escova de dente pinhe e espirre tinta preta pelo desenho Você pode dar umas batidinhas aleatórias também com a esponjinha para deixar meio envelhecida a estampa, igual do logo do filme. Faça a mesma coisa com tinta branca para ressaltar o desenho, e se você for apressadinho que nem eu, use um secador para acelerar o processo. E é isso aí! Sua estampa de Batman vs Superman está prontinha para você usar! Espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem essa estampa Ou qualquer outra Com essa técnica que eu ensinei pra vocês Não esquece de enviar pra mim Porque eu adoro saber o que vocês estão achando Se você do outro lado já assistiu o filme Ou vai assistir Ou tá vendo isso daqui Porque deve estar no passado Então, que você provavelmente deve estar no futuro Você deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou do filme Então é isso aí, se você assistiu o filme não esquece de deixar o um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Até a próxima e falou!